Sai fora, barão! Não quero falar com vocês não, doido! Vocês construíram um prédio em cima da casa do nego, doido! Seres humanos!